O interessante é que você varia o mínimo possível, né? Quanto mais o seu corpo se manter estável no esforço que ele está fazendo, ele tende a gastar menos energia. Mas é, mudar a frequência de pernas, correr um pouco mais rápido, então correr um pouco mais devagar, também pode ser uma estratégia para você estimular a sua musculatura de uma forma diferente. Você meio que dá uma acordada nas fibras musculares para que elas também trabalhem na ação da corrida, porque o seu corpo vai sempre trabalhar, acionar as fibras musculares que ele está mais acostumado a fazer vai lá tá acionando, sinapse nervosa tá lá conectando, tal, contraindo, relaxando. Isso quem faz é seu cérebro, isso independe de você querer ou não. Ah, vou contrair essa, vou contrair aquela. Não, durante o movimento da corrida, ele vai fazendo isso. Só que a depender da maneira como você treina, como você deixa o seu corpo preparado. Você pode ter mais, opa. opa. Você pode ter mais fibras musculares na disposição, aquele negócio de ter mais gente no banco de reserva para trocar o time, o time continuar na mesma velocidade na mesma pegada, então às vezes você trabalhar uma cadência diferente, você dá uma estimulada diferente no seu organismo, então ajuda também a você trabalhar a musculatura de uma forma mais equilibrada durante a prova, é uma estratégia que você pode utilizar, e pode haver sim também com questão de mudança de inclinação, de altimetria, se né? está subindo ou está descendo, você pode variar um pouco para lá, um pouco para cá, no aumento ou na diminuição da cadência, mas a ideia é você manter essa cadência sempre linear, Ok? estado-state, State. o seu corpo está sempre atrás do estado-estável.